Salve, tropa! Esse vídeo aqui do Felipe Neto viralizou, então vamos ver aqui junto com vocês. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo! São caro... Com certeza, com certeza, mas é o que mais cobra impostos, né? é? Um dos, é o que mais cobra impostos. 200 impostos diferentes em tudo que você pode imaginar! Só pra vocês terem uma ideia, nós estamos no mês 4. Sabe quanto que o governo já arrecadou em impostos desde janeiro? Mais de 440 bilhões de... Isso daqui é um vídeo antigo do Felipe Neto. Deve ter uns 10 anos ali no mínimo. Então hoje em dia essa arrecadação é muito maior. Dinheiro que a gente é obrigado a dar pro governo pra ter em troca saúde de graça, educação de graça, saneamento de graça... Agora cadê? Cadê nossos benefícios, seus filhos da puta? Ih, falou até palavra eu, mano, tá rebote. Onde é que tá? Cadê? Vocês querem saber o que, que vocês, políticos de merda, fazem com o Brasil? Fazem com o povo brasileiro? Estupro! Ixi, mano, se for se ver assim, Felipe Neto era um anarcocapitalista, rebotadaço, rebotadaço contra os impostos. Agora, o que, que uma pessoa faz para mudar disso para isso daqui agora, hein? As empresas chinesas explorando o mercado brasileiro Sem pagar um real de imposto Porque eles não faziam isso em nenhum outro lugar do mundo Tem que pagar imposto Caso contrário, as consequências são muito mais graves Para o ecossistema econômico brasileiro que... Ai, meu Deus do céu garoto virou um defensor dos impostos As coisas estão caras no Brasil, não há a menor dúvida Aí é outro debate A gente realmente tem que ter esse debate É bem provável que mesmo com 60% de aumento lá Ainda fique mais barato nesses sites chineses Mas vai ter os 60% Porque tem que pagar imposto <laughs> Como que uma pessoa muda tanto em poucos anos? Se não é um cascalho que entrou. Se não é oportunidade de fama e mais poder. Essas pessoas se vendem por qualquer coisa. O coletivismo da esquerda implica que eles têm que passar pano para todo mundo. Mexeu com um, mexeu com todos, vale tudo para tentar mentir. Fake news da Janja, fake news até do Barroso. E aí, o que, que acontece? Eles precisam passar pano. É um governo que pretende aumentar os impostos até que você não tenha nada e que você seja feliz assim. Beleza, sei. Aí não é o único, não. Aqui tem um do Choquei, aquele perfil esquerdista, cheio de mentiras e fake news. Aqui diz aqui, ó, 19 de maio de 2022, né, em pleno governo do Jair Bolsonaro, eles escreveram o seguinte. Brasil, o ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, Defendeu a taxação dos aplicativos de compra como Shopee, AliExpress e Shane. O desgoverno não cansa de ferrar com o pobre. Ué, ué, Bolsonaro quer ferrar com o pobre? Paulo Guedes quer ferrar com o pobre? Aí vamos para, corta para agora, 12 de abril de 2023. Governo Lula anuncia o fim da isenção de importação de encomendas de até 50 dólares. A medida deve beneficiar lojas Renner, Magazine Luiza e Mercado Livre. E é adotada após reclamação do setor sobre a concorrência desleal de Aliexpress, Chain e Shopee. Ué, ué outra aí que mudou completamente. Mas por quê? Porque a esquerda tem que passar pano. Tem algumas pessoas da direita que acham que a gente deveria fazer a mesma coisa devemos passar pano para todo mundo que é da direita eu digo o contrário o dia que a gente começar a copiar a esquerda nós se tornaremos a esquerda, a direita ela é composta por indivíduos, não tem esse coletivo, não tem esse mega partido esse grupo de jornalistas influenciadores que recebem uma grana do estado, né, e como eu sempre disse quem dera fosse assim, quem dera o gabinete do ódio realmente existisse assim a gente não tava todo mundo ferrado censurado, calado e preso né? com a única oportunidade que a gente tem de sobreviver Sendo a livre iniciativa do nosso público Mas a realidade é essa Todos nós fomos perseguidos Agora, o que a gente sabe é o seguinte O povo tá se arrependendo cara, tá? E quem ri Dessa mulher, eu já aviso Que você vai pro inferno, tá? Só pra avisar, tá bom? Eu sei que eu vou pro inferno, mas tudo bem É muito triste, às vezes a gente A gente tira a chacota A gente brinca hum. Mas a situação é séria, gente. Ô, oh, eu não vou chorar junto com ela, gente. É séria. É muito séria. Eu fico pensando nas pessoas que fizeram o L hum, e que faziam uso dessa medicação. Eu, hum. eu fico com a meu coração na mão porque, com certeza, hum. a tristeza desse é muito maior do que a nossa que não fizemos o L. Poxa, realmente, então, né, eu tava zoando ela, mas nem, nem fez o erro lá, porque ele votou em cima de promessas, ele deu uma chance pra uma pessoa que mentiu, hoje o governo atual, esse homem infeliz, ele está lá na China, e sabe como que eu vejo o Brasil hoje, como se ele fosse um, um pedaço de um, de algo que pode ser cortado. Como se ele tivesse a prêmio. Ah, é. Toma assim, querida. Ô o oh, dó. Agora fiquei triste. Eu ia zoar achando que era a petista, mas é a tia do Zap, mano. Fudeu. Vai saber o que esse homem está fazendo na China. Ah, tem gente. Só o fato Pode desse ter homem ter colocado a faixa presidencial, que nem é a faixa presidencial, porque o nosso presidente não passou que ele falou. Não entrega o Brasil para essa plantagem. O Brasil já está de caminhando a passos largos para o poço. E ainda ah, tem criatura dizendo que é o melhor governo. Gente, é desesperador. Oh, aí coitada. Pode até virar e te falar assim, não, mas o Estado não tem condição. Gente, é pra gente chorar de rir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que são dependentes desse governo. Puta. Infelizmente, as notícias não são boas. Que Deus nos proteja, que Deus nos guarde. Que Deus venha abrir uma porta de escape para o Brasil. E aí vamos pra outra aqui, né? Parece que essa sim é petista, mas enfim, né? Tá todo mundo chorando. A direita chora, a esquerda chora e o Lula tá lá com o povo. Na China viajando. Hum. Boa noite, gente. Eu tô chorando aqui a falta da minha Bolsa Família. Puta merda, aí. Foi suspenso. Por que foi suspenso? Toda mãe de família precisa desse dinheiro, Lula. Nós vamos até mentir, Nós pulamos na rua, gritemos, gente. Cadê o povo de Lula, gente? Para nós dar uma imprensa lula, nós precisamos dessa bolsa família. Nós somos mãe de família. Mano, então, eu não sei se eu rio, se eu choro. Se eu sei que eu vou pro inferno se eu ir. né? Então... <risos> nós precisamos. Será possível que é para nós deixar nossos filhos morrer de fome? Cadê os deputados que nós votamos? Cadê? Gente! Ah, estão muito ricos, viu, minha querida? Estão muito, muito ricos. Gente, nós precisamos dessa Bolsa Família, gente. Todo mundo chorando aqui na região de Lagoa Lagoaçu, em toda a região aqui. Cadê o povo de Lula, gente? Cadê o deputado? os deputados? Essa era uma das tantas que achou que ia ter almoço grátis, né? E fez o L. O deputado é para resolver isso pelos pobres, gente. É pobre, a gente precisa desse dinheiro. Não, querido, o que você precisa é de emprego, o que você precisa é de investimentos, privatização. Não é bolsa, não existe almoço grátis e as pessoas estão começando a descobrir isso. Agora, para ler Rouanet, tem 10 bilhões. A gente precisa. Se é para ser aposentada, é 55 anos, 60 anos. A Bolsa Família, que a gente recebe para comprar o arroz, o alimento para nossa casa, é desse jeito. Então, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Nós precisamos, Lula. É, Lula, vai lá, ouça seu público Bota nosso dinheiro de volta, Lula, que nós precisa, gente Se nós pulemos no meio da rua não foi para nós servir de palhaço, não E foi para nós receber o nosso benefício, eu Não foi para nós servir de palhaço, não Ah, então, né, querida? Acharam que o Bolsonaro ia cortar o benefício? A gente tentou avisar, né? Agora a gente só pode falar pra você fazer o L, querida. pai. do L. Então, tem pena das mães de família, dos alagados, que tomo, tudo é alagado. A minha casa, a água tá dando no meio da canela, viu? Eu vou morrer de fome, hoje eu não no jantê. Por quê? Minha bolsa família foi tirar, não tirei. Minha nora foi tirar, não tirou. Nós vamos comer o quê? Se nós roubar nos comer, vocês matam a gente. Todos nós vamos presa. E, meu, boa noite pra todos. Ei, velho, a tia do ZAP tá foda, mano. Tão chorando junto com a tia do Lula, tá todo mundo chorando desse Brasil. Eu quero saber a opinião de vocês. Mais uma vez, vocês acham que o Felipe Neto quer apagar esse vídeo? Quer é que estuma da história? Participe da nossa oitava rifa, estamos com as últimas rifas e com uma promoção de corpo 4 Leve 5. E até a próxima. Tchau, tchau.